Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês piscam, eu já tô em outro lugar. Já voltei de Nova York, cheguei ontem à noite aqui no Ibis. E Você a Bruna tá chegou hoje de manhã. Que delícia, estava com saudade. Eu também, amor. A gente tá ficando no Ibis Ibirapuera E diferente do Ibis Budget, que a gente ficou lá no Rio Se você ainda não viu os vlogs do Rio eles ficaram lindos, lindos, lindos, lindos Eu vou deixar aqui no card e na descrição também pra vocês darem uma olhada Também tem muito vlog de Nova York que vai vir e tal Mas hoje viemos pra São Paulo, por quê? Porque a gente vai pro Palusa, Convite do Banco Next é, a gente vai ficar aqui até segunda Então a gente vai hoje, que é sábado, e amanhã domingo Tem algumas bandas que a gente tá bem empolgada pra ver E eu vou levar a câmera, vou levar vocês juntos E vou mostrando o nosso rolê musical de final de semana aqui em São Paulo Como eu falei, a gente tá no Ibirapuera eu cheguei ontem à noite, super cansada Mas ainda bem que esse hotel tem todo o lado aconchegante de casinha, sabe? Você se sente em casa, acolhido quando tá aqui Ele é um pouquinho diferente do budget O quarto é um pouco mais espaçoso É outro conceito dentro da marca Ibis, de hotéis Então, mais tarde eu mostro tudo pra vocês por aqui Agora a gente tá com fome, a gente vai almoçar E depois a gente vai pro Lollapalooza A gente ainda não sabe como pegar o transporte até lá Então vai ser uma aventura, Vamos com a gente Deixa eu mostrar um pouco do meu look. Tenho esse óculos fofíssimo de gatinho que eu comprei na viagem agora pra Nova York. Na Forever Union. eu paguei tipo US 7 dólares, muito barato. E essa blusa eu também comprei lá na Forever, que é de uma coleção especial da MTV. Ainda não chegou no Brasil, então estou feliz provavelmente seria a única. E a pantalona, a pantacur da Sai do Casuelo Store. Aquela loja que eu já falo bastante nos no Instagram pra vocês e tal E no Pé Vans porque foi o único sapato que eu trouxe E que da minha mala dá pra usar, senão é só uma bota de neve, não faz muito sentido Também vou levar é, óculos, a Bru tem o um óculos dela lá, minha pochete E uma jaqueta, porque é a noite capaz de esfriar e tal É pra chover hoje ainda, então vamos nessa <música> My finger gently touch, full of spell, blinding you into another. Sneaking around, hunt and pray to find me another lover. Behind closed doors, an empty space. We're in a secret love encounter. I'm a lonely hard, heart feeling line. I take what's mine, then I leave behind. que é uma das bandas que a gente quer muito assistir Na verdade é um cara, né? Não sei É, precisa de uma banda, né? Não, mas ele é um cara ele ou é uma banda? Ele é um banda? cara, acho que é um cara É, então a gente vai procurar o, o... palco dele palco dele, mas antes uma cervejinha porque tá muito quente aqui Pensa num calor A gente veio de ônibus Num calor desesperador Mas vamos lá Vai dar boa Vai dar boa É, pode ser Quanto custa mais Call beats no Lola? 15 reais e uma Budweiser é né, 13. Ano passado era 9. Se é pra gastar, então pelo menos pra ficar bêbada. Cheers. Porque, okay, né? We don't want them. We don't want them. One minute to let down. I'm oh, gonna Preciso falar um negócio Eu vi Carol Pinheiro e tirei uma foto com ela Que eu vou botar bem aqui Né, amor? Cara, até eu fiquei nervosa Ela é a Maki É sério, Zero. ela é uma das minhas blogueiras preferidas Eu fiquei Muito tipo foda. Eu vi a Carol Pinheiro e tirei uma foto com ela Zeramos a vida, né? Zer, zeramos. É, ano passado eu via Pablo Vitar Vittar, esse ano eu via Carol Pinheiro. Tamo bem. Ano que vem, talvez, Dani Noce, quem sabe? Nossa, se eu visse a Dani Noce ou a Lu Ferreira, eu ia ficar bem louca. Eu ia <risos> está no, no, na finalização. Agora sim. O <risos> que, que é isso, Bru? Shampoo seco. E por que você passa isso? Eu tenho cabelo muito oleoso, aí vai chegar no primeiro show, meu cabelo vai estar tá colado aqui na testa e vai virar tipo uma mecha só, assim ele fica mais soltinho. Você tá muito linda. Muito obrigada, meu amor. A nossa casa tá um pouco bagunçada aqui, como vocês podem ver, ainda bem que temos uma queridíssima que vem aqui arrumar a cama, não temos. Ah, estamos muito mal acostumada, né? Isso é bom de hotel, né, guria? Sai, você deixa tudo assim, ó. Daquele jeito. Viva a camareira! Hoje temos um segundo dia de Lola! Como vocês bem puderam ver ontem, foi um dia intenso. Não dá muito pra falar lá dentro, mas eu conheci o Carol Pinheiro. E tava bem cheio também, os shows foram muito legais O último que a gente assistiu foi Caigo, que foi uma pegada mais tunts, tunts, tunts, mais DJ Mas foi um cara muito foda também Imagine Dragons foi um show incrível, eu que nem conhecia todas as músicas Tipo, amei o, a, a vibe dos caras, assim, até chorei no show, foi muito legal Antes disso teve Mac Miller, também ah, achei mais ou menos, a gente saiu no meio do show Achei ele meio muito... Yo! Mas tinha muita gente que acompanha ele Bruce, você tá aparecendo no fundo do meu coiso, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu tô mandando aqui pra você Aí uh, também teve Kaleu, que foi tipo, muito gostoso de ouvir A gente ficou sentada no gramado ouvindo e tal Encontrei muitos de vocês lá também Encontrei algumas pessoas, a gente bateu algumas fotos Me mandem as fotos, eu gosto de guardar as fotos e hoje temos Milk Chase, então a gente tá saindo pra tomar café da manhã, agora são nove e meia da manhã A gente vai pra Padoca Vegan, que a gente foi ontem também, esqueceu de mostrar no vlog, então eu vou mostrar hoje Que é uma padaria vegana aqui em São Paulo e é maravilhoso, porque tipo, eles têm coisinhas que a gente gosta de padaria, sabe? Que a gente falta pão na chapa, pão de queijo, cafezinho passado, é, sonho, bolo, tudo, tudo que tem padaria tem lá É muito gostoso, e hoje... O que mais depois de Milk Chains a gente vai assistir? Neighborhood. The Neighborhood. É, o que mais? The Killers. The Killers que. Né! Mas vamos lá! Tem o Liam que eu não sei Ah, o, nome o vocalista, mais. né? Da... Ex-Oases. Tem bastante coisa que vai rolar aí, então vamos nessa! Esqueci de mostrar o meu lookinho! Temos um moletomzinho que não é um moletomzinho, é tipo uma malinha que eu comprei na HM. Agora em Nova York, tá escrito Queens, New York City E achei ele bem fofinho Temos um shorts, jeans e Vans no pé E também tô levando um boné Porque, nossa, é muito quente lá E também tô levando um óculos escuro Not a sneaking out through your window into the night where we were meant to be skipping time Passa o perrengue, passa tudo, mas a gente nunca passa é fome, né, amor? Nunca passa fome. A gente, a gente que se garantiu, mais. olha isso, a quantidade de comida. A gente comprou muita comida. Vai tirando comida aí. É, é muito gostoso, é muito bom. Só que hoje tá bem lotado. Ontem a gente foi também, mas o parece bem mais lotado. Aí eu comprei canole. Vem quantos? Quatro. Tu pediu dois de cada? Não, é. Vem assim, tipo, é, esse é o mínimo. Tá bem, né? Hum. É bom isso? É com um brigadeiro, bem aqui. Meu Deus do céu. É um brigadeiro de castanha com chocolate, parece. Nossa, é muito bom. Tá realizada. Olha é isso. Hum. Olha o tipo. Parece muito bom. Bem recheadinho. Vai me ajudar a comer? Sério? O quem chegou é o pega pra E Estamos esperando o Chase. A gente já assistiu o Brasa Que foi, foi muito, muito legal. foda né? Sério, isso é muito foda E agora a gente vai esperar o próximo Que com certeza vai ser foda Sim, a gente tá sentado tá aqui cheio, então. de gente, aqui Muito então, cheio Amor E que show que a gente vai ver agora Show, né Foi muito legal Foi massa Ó, Tomando mais calzinha, né em reais. 15 reais. Bom dia, tô com carinha inchada porque eu acabei de acordar, tomei banho, hoje já é segunda-feira A Bru teve que sair muito cedo porque ela tem que trabalhar hoje ainda E a gente comprovou os diferentes, então o meu sai no final da tarde, o dela saiu agora às 9 da manhã Eu acordei às 10 horas da manhã mas ainda bem que no Hotel Ibs tem café da manhã estendido que vai até meio-dia E aí eu posso ir tranquilamente lá tomar meu cafezinho da manhã Porque antes das 9 horas eu não ia conseguir levantar Tive que passar um pouco das bagagens da minha mala pra Bruna Porque no voo internacional eu podia levar até 32kg E no voo doméstico né, entre o... dentro do Brasil é até 23 então eu tava com 27 já estou pagando uma bala, uma bagagem, né, 30 reais, no check-in da Gol Então não, pra eu não pagar mais ainda, aí eu passei um pouco para as coisas dela E a gente tá tipo, levando um pouco na mochila, um pouco na mala de mão, um pouco em todo lugar Ainda bem que nem abriram minha mala durante o voo, na volta, foi bem tranquilo E foi muito gostoso passar o final de semana aqui em São Paulo O Lollapalooza foi incrível, ontem a gente ficou até o show do The Killers, que foi o último da noite que show, cara, foi tipo um espetáculo, assim, foi incrível, incrível. Eu que não gosto tanto da banda, não acompanho tanto a banda, adorei o show. Outro que tava muito legal também, claro, foi Milk Chance, que foi, meu Deus do céu. Gostei bastante, eu adoro a vibe do Lola. Aquele monte de gente, tipo, esperando um artista, todo mundo tendo algo em comum, sabe? Eu acho isso muito gostoso, muito legal, a energia do lugar, assim. E muito obrigada, Ibis, por ter... Dado esse quartinho pra gente, durante o final de semana A gente pode se sentir em casa, super confortável Ontem a gente chegou e ganhou um, um... Na verdade na sexta, quando eu cheguei, ganhei um welcome drink Mas a gente não tinha pegado ainda Então ontem a gente foi lá, depois do Lola, pegar o nosso welcome drink Maravilhoso Porque lá embaixo tem um bar que fica 24 horas aberto Então é super cômodo, sabe? É como se você fosse, sei lá, na cozinha da sua casa pedir uma água assim. É maravilhoso E aí agora, como eu falei, o café da manhã também tem essa opção estendida O que é ótimo pra quem acorda à tarde depois de festivais Então é só maravilha, tudo, tudo ótimo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog Acompanhar um pouco Lula Lollapalooza comigo Não dá pra falar tanto durante o festival Porque a gente tá lá na vibe, e tem muito som alto e tal Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar os shows aí Que eu filmei um pouquinho pra vocês é, não esqueça de deixar um like nesse vídeo Se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito Todas as informações sobre esse Ibis Que a gente tá ficando aqui No, no Ibirapuera, Ibis, Hotel Ibis Ibirapuera Vou deixar aqui na descrição também Vai lá me seguir nas redes sociais pra não perder As fotos bem lindas que eu tô postando ainda de Nova York ainda do Lollapalooza Fotos novas que vão rolar por aí E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo Um beijo e tchau